Uma jovem foi convidada pelo seu patrão para ir à sua casa a fim de discutir sua avaliação de desempenho. Ela foi acreditando que ele estava com segundas intenções. E ela não estava errada, só resta saber quais seriam essas intenções. Sim. é Samuel, A única coisa que ele queria era levantar esse monstro de estimação. <tos> Com um o ataque, ela fugiu e se trancou no banheiro. É como diz o ditado, você pode até correr, mas não pode se esconder. Ela ia pegar um facão, mas concluiu que se esconder atrás de uma mesinha seria mais seguro. estava muito nervosa ela foi convidada por sua amiga para conhecer a casa aonde ela grava filmes de terror com sua equipe <risos> neste momento ela apresenta um aplicativo que permite captar fantasmas no ambiente <sum> oh. Oh. <sum> é, é <risos> Em um corredor escuro, algo foi captado. Bom, mas é apenas um aplicativo. Não pode ser real. Mas eu esteja enganado. Como nos filmes de terror, o Miko, em vez de correr, decidiu prosseguir. Sim, algo foi captado. Depois deste dia, essas duas jovens nunca mais foram encontradas. Três jovens estavam em um carro trafegando por uma rua deserta e escura quando no meio do caminho apareceu alguém. Ao se aproximarem, viram que era um palhaço. Como estavam em maior número, se aproximaram para neutralizá-lo. Mas o que eles não sabiam é que ele não estava sozinho, sim. Um outro palhaço sádico entrou em cena e parece querer vingança. Ele estourou os miolos de seu próprio amigo com o machado. Desesperados, correram para dentro do matagal. Ah! <risos> Seus amigos lutavam com o palhaço, o que filmava correu para se esconder, mas acabou ficando preso entre os arbustos. Infelizmente não houveram sobreviventes e este palhaço até hoje está solto por aí. Te oferecessem um milhão de reais, você teria coragem de passar por debaixo daqueles fios Câmeras de segurança de uma loja captaram objetos se movendo sozinhos. Isso explicaria o motivo pelo qual a loja sempre amanhecia toda bagunçada. Com certeza, estamos diante de legítimas atividades paranormais. Foi decretado lockdown total. Os moradores ficaram assustados sem entender o motivo dessa medida que atinge só aquele pequeno bairro. Mas um vídeo divulgado nas redes sociais deixou os moradores muito preocupados. Um policial filmou um homem estranho andando pela rua. Doente e em processo de zumbificação, isso se ele já não for um morto-vivo.